importa. Disso eu já sei faz tempo, então não vale a pena fazer nada. Acabo de descobrir isso. E aí pessoal, eu sou a Carol, do Elefante Literário, e eu vim aqui hoje falar sobre um livro, comprei na Bienal, Nada, de Jane Teller. Eu não lembro onde é que eu vi esse livro, eu achava que tinha sido no Bigado Literário, mas eu descobri que não. Talvez tenha sido Pan, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi alguém comentando sobre esse livro. Bem curtinho, acho que ele tem 127 páginas. Eu não esperava tanto dele. E ele conta a história de Pierre Anton, que é um menino que está no sétimo ano, que descobre que nada importa. Ele chega a essa conclusão e ele se recusa a ir à escola, sobe numa mexeira e fica gritando pros amigos que nada importa, tentando convencê-los de que nada importa, é basicamente essa é premissa do livro os amigos ficam revoltados e não concordam de forma alguma com ele e começam a criar uma pilha de significados para convencer o Pierre que ele está errado, né? Até aí eu sabia que a história era basicamente isso, achei que era uma coisa maravilhosa, né? Ah, que bonita! Histórias, amigos, um significado... Só que não é bem por aí, apesar de ser bem curtinho, a mensagem dele é bem forte e depois de um tempo as coisas vão ficando meio estranhas, eles vão colocando muitas coisas nessa pilha. Passa um pouco da coisa física e material e a história começa a tomar um rumo bem pesado, na verdade. Ele é narrado por uma amiga do Pierre, a Agnes, e a narrativa, a princípio, eu só fiquei um pouco confusa com relação aos nomes. Ficava um pouco difícil imaginar se era uh, menino ou menina, eu não que se importe, mas fica melhor para o leitor, né, imaginar os personagens e tudo mais. Tem até uma parte aqui que ele, logo no início do livro, que ele fala, uma das vozes dele, né, que ele fica gritando para os amigos e tudo, é uma perda de tempo, porque tudo só começa para acabar. Você começa a morrer no instante em que nasce. Isso vale para tudo. Então, assim, eu não posso falar muito, né? Porque eu livro é curtinho. E eu só indico que leiam, sério, eu super indico a leitura. No início eu fiquei um pouco confusa com essa questão dos nomes, mas depois de um tempo a leitura flui bastante. Gera várias reflexões. De verdade, eu fiz até algumas marcações aqui de algumas frases e tudo mais e eu acho que é isso eu tô com assim, um pouco de medo de, de falar um pouco mais e salvar algum spoiler aqui e eu não sei se é muito fácil encontrar o livro eu encontrei na Bienal naqueles, nos estandes que eram meio que sem editora certa e tudo mais mas ele é da Editora Record é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo se não gostou só fechar, não, não precisa fazer nada. Não... É, continue acompanhando, sigam a gente nas redes sociais que a gente vai se falando e fazendo novos vídeos pra vocês.